Na linha inferior da plataforma, à esquerda, selecione Indicadores – Média móvel. De início, pode deixar a configuração padrão do jeito que está. Contudo, é bom lembrar que, quanto maior for o período do indicador, mais velas serão necessárias para calcular o preço médio. Você pode selecionar qualquer cor para a linha. Construa. Agora, há uma linha no gráfico. O trader pode usá-la para determinar facilmente a direção geral do movimento de preço do ativo, o que ajuda a tomar as decisões corretas quando for negociar.